Pô! Oh. Eu sou a Isa e hoje nós estamos aqui para reagir a tabela. Bem o que? Exatamente, bem de Halloween do Covid do mês de outubro. E aí, curtiram a minha nova lace? Meu look bem gótica, olha só. Bem Halloween. O que vocês acharam? Comenta aí o que você acharam do meu look Halloween. Eu consegui me esquivar de tudo e não ver nada hoje da nova tabela e do novo acessório. Eu vi uma coisa bem de revés gay, assim, e eu só vi que era alguma coisa de Halloween, então me inferectei todas de Halloween, falei que eu ia aparecer toda a gótica aqui pra vocês. E opa! Gente, alguém me patrocina, me dá uma cola de lace, porque vamos lá então! Primeiramente olhando esse fundo da nossa passarela. Eu gostei, eu achei lindo. Meu batom é muito ruim. Bom, eu gostei muito desse fundi... Ops, ops. Eu gostei muito do fundinho. Achei ele bonito. Agora a gente vai ver a tabela. Tem mais batom no meu dente e agora. Vou, ter... vou ficar olhando isso toda hora, gente. Dentes limpos. Podemos ver a tabela agora? Podemos. ir eles começaram a fazer tabelas cheias e agora eles nunca mais vão parar. Tô muito feliz com essa tabela cheia. Vocês não estão entendendo, gente. Opa, não vi, não vi, não vi, não vi. O quanto eu fico feliz quando é a tabela inteira, assim. É a coisa mais linda. <risos> e tá muito fofinho esses desenhos de Halloween. Tomara que venha muito desafio legal de Halloween. Eu sei que a maioria das pessoas cansam. As pessoas ficam tipo, ai, nossa, desafio de Halloween. Mas eu adoro, gente. Eu acho sensacional. E bastante coisa de fazer bruxa. E coisa do mal, eu gosto Vampira, quando tem coisas pra gente usar Agora que eu tenho umas maquiagens bem legais Eu gosto muito Bom, então vamos ver primeiro a bolsa pequena Tô tampando tudo, como vocês podem ver Tem uma espiadinha? Dei Bolsa pequena, vamos lá Calça, vestido, vestido, vestido, vestido, vestido, vestido, vestido Ai, gente Ai, eu gosto dessa calça Meu Deus do céu, o que fizeram com a minha bolsa pequena? Ai, que lindo. Puta, que lindo. Que lindo. Não gostei desses prêmios. Devolve. Vamos ver a bolsa média. Cara, o que tá acontecendo? Por que a gente só recebe vestido de flor agora? Achei que ia ter coisa de Halloween. Não gostei da bolsa média também. Eu gostei do desenho. Tá muito lindo esses desenhos. Não sei nem como é que eles fizeram. Porque eles estão muito bonitos. Agora vamos ver a bolsa grande. Cara, eu lembro da época que tinha prêmios de 20 mil. Quando que essa época vai voltar? Então a gente tem esses... Treco feio? Na minha opinião, né? E mais joia. Nossa, gente. Poxa, outono... -out -out Outubro... Vim toda arrumada aqui pra gravar esse vídeo e só tem coisa feia. Vamos ver se o acessório não decepciona. E... Que é isso? Não é nem uma coroa de flores, nem uma coroa de... Ação de... de graças, que normalmente usa bastante. De fim de ano, assim. Que que é isso? Tá, vamos ver. E a arte fofíssima da bolsa grande. Vamos ver então os adereços e esse acessório mais de perto, né? Para entender muito bem que porcaria é essa. Ok, Austri Australian Wildflower. Mas minha filha, exatamente tá igual ao último que a gente ganhou. Por quê? A gente tá ganhando a mesma coisa de novo com umas cores pastel. Bom, pelo menos os níveis estão Ok, eu achei ok, 10 e 20. Mas eu não gostei, gente, não achei suficiente, não. Bem mais ou menos, não, não curti. Ele é muito parecido com o último que a gente ganhou. Pô, a tabela vem linda dessa forma de Halloween. Por que que não vem um acessório de Halloween? Aquele último acessório que a gente ganhou, que é uma coroa esquecidas aqui, lá é horroroso. Ui, não gosto daquele. Bom, vamos ver aqui os adereços. Tomara que eles não me decepcionem hoje. Tomara que venha coisa de, de Halloween. Uau, eu gosto desse. Esse buquê. Mais um buquê. Ai, bonitinho isso. Eu nunca tinha aparecido antes. Bonitinho. Bonitinho. Eu adoro essa, essa lanterninha. Flashlight. Nossa, é incrível esse da lanterna. Esse já veio, já veio. Não lembro desse, mas é bonito. Que legal. Balão bonito, mas ele é muito estranho, né? Quanto balão, credo. Ai, duas vassouras pra gente escolher. Gostei das vassouras. Vamos decepcionar nas costas agora. Opa! Seis coisas de costas. Isso nunca aconteceu. Eu amo essa asa preta. Adoro muito esses morceguinhos. A coruja agora tem uma... Ela é mensageira. Ai, que coisa bonita. Eu tô muito feliz com as das costas Agora frente, será que vem mais morceguinho aqui? Que lindas essas velas Tinha que ser salem no nome dele Bom, gente, é isso que a gente viu hoje Tabela, acessório, adereço Não é muito nada de Halloween, né? Só os adereços assim e a tabela em si mas o conceito ficou meio perdido. Não curti na dica de nada o acessório. Achei. A tabela inteira em si tá bem perda de tempo. Na verdade, essa é a minha opinião. E agora eu quero saber o que vocês acharam da tabela e dos acessórios. Do meu look gótico. Escreve aí nos comentários o que você achou. Deixa seu like, não esquece de se inscrever aqui no canal para mais conteúdos como esse. Tchau!